Como Emagrecer em Poucas Semanas E aí, bem-vindo a este vídeo sobre como emagrecer em poucas semanas. Parte 1 – Entendendo como funciona a perda de peso A perda de peso pode ser um assunto confuso e abrangente, mas a verdade é bem simples. Para emagrecer, você precisa queimar mais calorias do que consome. No entanto, não se trata apenas de contar calorias, a qualidade da comida que você come é tão importante quanto a quantidade. Parte 2 A Importância de uma Dieta Saudável: Comer uma dieta equilibrada e nutritiva é fundamental para a perda de peso. Concentre-se em incorporar muitas frutas, verduras, grãos integrais e proteínas magras em suas refeições. Evite alimentos processados e junk food, que são ricos em gorduras ruins e açúcares adicionados. Parte 3 – Incorporando atividade física Exercício é parte essencial da perda de peso. Tente incorporar pelo menos 30 minutos de atividade física de intensidade moderada em sua rotina diária. Isso pode ser qualquer coisa, desde caminhar, correr, pedalar ou até mesmo uma aula de fitness. O importante é encontrar algo que você goste e seguir com isso. Parte 4 – Mantendo a Motivação Emagrecer pode ser uma jornada longa e desafiadora, mas é importante manter-se motivado. Acompanhe seu progresso, defina objetivos alcançáveis e comemore seus sucessos ao longo do caminho. Tenha amigos e familiares incentivadores e lembre-se de que a jornada é sobre melhorar sua saúde, não apenas mudar sua aparência. Conclusão Em conclusão, emagrecer em poucas semanas é possível com uma dieta saudável e atividade física regular. Seja paciente, mantenha-se motivado e priorize sempre sua saúde. Obrigado por assistir e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais dicas e conselhos úteis. E aí, o que achou desse vídeo sobre como emagrecer em poucas semanas? Esperamos que tenha ajudado a entender melhor sobre a perda de peso e como alcançar seus objetivos de forma saudável. Escreva nos comentários quantos quilos você deseja perder nas próximas semanas. Se gostou, por favor, não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para mais vídeos com dicas e conselhos úteis. Obrigado por assistir!